Não sei se você sabe, mas a palavra Universo significa tudo que existe. Mas, na verdade, será que tudo que nós vemos é realmente tudo o que existe? Na realidade, a física afirma hoje que outros universos podem existir, para além daquilo que a gente consiga enxergar. Universos podem estar surgindo a todo momento, e o que a gente vive aqui pode ser, na verdade, um dentre muitos, como uma bolinha de sabão dentro de um grande banho de espuma. Alguns universos podem ter propriedades muito parecidas, inclusive, com a do nosso. Outros podem ter propriedades bem diferentes, de tal forma que a matéria se agruparia de um outro formato que a gente desconhece. Se o multiverso é infinito e existem infinitas possibilidades de universo, você deve concordar comigo que deve existir algum universo paralelo bem parecido com o nosso. Ou que em outro universo Vilaça seja professor de história, por exemplo. Não, esse daí eu acho que não deve existir, não. Bom, meu nome é Rafael Vilaça, como eu acabei de falar, sou professor de física aqui do Descomplica e hoje a gente vai discutir algumas teorias sobre universos paralelos. Roda a vinheta, editor! Vale a gente lembrar nesse momento que por séculos a humanidade pensou como Ptolomeu, sabe Ptolomeu? Pois é. Ele viveu antes de Cristo. Ele pensava o seguinte: vou te contar, que a Terra era o centro e os demais planetas giravam no seu entorno. Quando apareceu Copérnico e Galileu ali nos séculos 16 e 17, afirmando que, na real, o Sol estaria no centro e os planetas orbitavam ao redor do sol, eles foram perseguidos duramente pela igreja na época. A mudança de paradigmas por conta de novas descobertas é sempre uma questão muito relevante. Precisamos estar abertos a isso porque a ciência sempre se renova. Tá, beleza, mas de onde veio isso? Quem inventou essa ideia desse tal de multiverso existir? Vamos a algumas teorias de origem. A primeira delas tem a ver com a origem do universo, o Big Bang. De acordo com ela, o nosso universo começou há cerca de 14 bilhões de anos, com uma super explosão. Em outros bilhões de anos, o universo deu uma esfriadinha e se aglutinou formando estrelas, planetas galáxias. Por conta disso, o universo continua se expandindo até hoje. Tamanha energia que foi gerada lá naquela explosão do Big Bang. Tá, mas rebobina. De onde surgiu essa energia toda que expeliu tudo para fora de forma acelerada? Um cientista contemporâneo chamado Alan Guth, professor do MIT, ele descobriu uma teoria que, na origem do universo, a gravidade poderia ser negativa. O que isso significa? Significa que, ao invés da gravidade atrair os corpos, poderia repeli-los de uma forma tão intensa que poderia expandir um espaço de uma molécula para o tamanho da Via Láctea em um bilionésimo de bilionésimo de piscar de olhos. Depois disso, o universo continuaria a se expandir, porém, mais devagar e se esfriaria, permitindo então que as estrelas, as galáxias se formassem. Essa tese da primeira expansão levou o nome de inflação explica de que forma o universo se expandiu em um primeiro momento. Se fosse possível apagar a luz do Sol e das demais estrelas, o que você acha que você veria no céu? A gente veria um céu morno, sem grandes energias mas com o resto de calor que foi disseminado na grande explosão do Big Bang. Essa radiação, a física dá o nome de radiação cósmica de fundo. A NASA já lançou vários satélites para medirem essa radiação cósmica de fundo e conseguiu mapear em larga escala essa energia disseminante no universo e concordou com os cálculos feitos no papel pelos especialistas. O trabalho de Alan Guth sobre a teoria da inflação foi incrível no sentido de explicar a origem do universo. Mas o que intrigava era a grande questão. O que fez, então, a matéria sair do estado inflacionário? Em que momento isso se tornou mais lento para que a matéria conseguisse se aglutinar e formar os corpos celestes. Um físico russo chamado Alexander Valenkin, um grande apreciador das ideias de Alan Guth, depois de pensar por muitos anos sobre a teoria da inflação, ele pensou também, hm, será que essa inflação não acaba em tempos diferentes para diferentes porções do espaço? Será que o Big Bang, na verdade, não foi um evento único? e que ele pode estar acontecendo em diferentes porções do universo, antes da nossa explosão, podem ter acontecido outras e futuramente também teremos um monte de outras. Ou seja, todo instante, Big Bangs estão acontecendo e fazendo surgir diferentes universos. Então, a inflação pode estar acontecendo de diferentes formas em diferentes universos, formando o multiverso. Essa ideia ficou conhecida como inflação eterna. Um exemplo que é bom da gente entender é como se toda a matéria fosse um grande queijo suíço. E quanto mais tempo você deixa ele fermentar, mais podem surgir os espaços vazios, os famosos buraquinhos que vão aumentando. Esses espaços vazios são os diferentes universos dentro do queijo suíço, que seria o tal do multiverso. E se você está curtindo essas ideias e esse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e clica no sininho para receber notificação sempre que a gente lançar vídeo novo aqui no canal do Descomplica. A ideia do multiverso ela não foi muito bem aceita no primeiro momento, não. Físicos que a descreveram até mesmo em diferentes momentos a deixaram aposentada por muitos anos, até que se descobriu que a inflação não está acontecendo de forma desacelerada, e sim de forma acelerada. Que energia é essa que está fazendo a matéria se afastar umas das outras aceleradamente? A física sabe muito pouco sobre essa energia, e por isso decidiu chamá-la de energia escura. Quando você imagina, um número finito de partículas, como as que têm presentes dentro de um átomo, você consegue quantizar a energia ali presente. Agora, quando você pensa na energia que faz o universo se expandir, calculando com base no que você vê existir, a conta ela não fecha. Mas ao pensar que talvez a gente seja uma parte de um universo que está situado em meio a outros, começa a fazer sentido. Essa energia, então, não é tão escura assim, no sentido de não ser tão inexplicável. E ainda uma terceira teoria que ajuda a explicar a teoria do multiverso é uma teoria que nasceu na escala do átomo, a teoria das cordas. Hoje, sabemos que as partículas subatômicas que estão dentro do átomo, como prótons e nêutrons, são formados, na realidade, por outras conhecidas como quarks. E se, na verdade, esses quarks forem formados de energias vibrantes? A forma com que a energia funciona no espaço forma o quark do tipo A, do tipo B ou do tipo C. Essa energia vibrante, que é o que nós chamamos de corda, a forma com que ela vibra do modo A ou do modo B é semelhante ao que uma corda no mundo real vibra. E essa teoria afirma que tudo o que existe é composto desse único ingrediente, as cordas. Seria incrível uma teoria que unificasse a física das coisas muito pequitinhas com a física das coisas muito grandes. Astronômicas. Uma dificuldade que esbarraram foi na matemática da teoria das cordas que as equações previam a existência de nove dimensões. Eu, você, a gente vive aqui em três dimensões de espaço. Largura, altura e profundidade. Mas a teoria das cordas previa a existência de nove. Cadê as outras seis? Imagina um fio desses de distribuição elétrica. Quando você olha o fio de longe, parece que ele tem apenas uma dimensão. Agora, se você for uma formiguinha que estiver andando em cima do fio, você vai conseguir perceber que, na verdade, o fio é todo enroladinho, você acaba descobrindo uma dimensão enrolada que de longe você não via, parecia que era só uma. É mais ou menos o que acontece na teoria das cordas. A forma com que essas dimensões se dispõem, em como essas cordas vibram, faz com que se forme uma partícula X ou Y. E o que isso tem a ver com a teoria do multiverso? É que as múltiplas formas dessas cordas vibrarem formarem diferentes partículas faz com que exista uma infinidade de possibilidades de universo. Então, tanto a teoria da inflação quanto a teoria das cordas descrevem a possibilidade de diferentes universos onde cada um deles tem uma quantidade diferente de energia escura. Da mesma forma que uma mesa, para se sustentar, ela precisa de pelo menos três pernas, essas três teorias sustentam a possibilidade de vivermos em um multiverso. Quero só te dizer que essas ideias da física, hoje, elas ainda não são leis, são teorias. Ou seja, a gente não tem uma comprovação, certeza. Todas estão no campo do estudo, da discussão, da filosofia, da matemática. A beleza da ciência consiste exatamente nisso. A metodologia científica é assim. Você faz pesquisa, você estuda mais pesquisa. Depois de muito tempo, você tem uma comprovação. É legal a ideia de que diferentes universos nos dá a possibilidade de um universo parecido com o nosso também. É como um jogo de cartas. Um baralho tem 52 cartas. E quando você distribui os jogos, cada pessoa na mesa vai ter uma combinação inicial. Mas se você distribuir infinitas vezes, com certeza, você vai formar a mesma combinação mais de uma vez, talvez várias, inclusive. É a mesma ideia. Talvez em um outro universo a gente tenha uma outra Terra, mas o meteoro que matou os dinossauros aqui há 65 milhões de anos talvez não tenha atingido essa outra Terra. Talvez em outro universo você esteja gravando esse vídeo para mim explicando a teoria do multiverso. Como a matemática previu a existência de buracos negros antes mesmo que eles fossem observados, hoje a matemática nos dá esse caminho do multiverso como uma explicação possível das teorias que a gente discutiu aqui. A gente não tem comprovação suficiente, estamos no campo da teoria dos estudos como eu disse anteriormente. Então vamos assumir que nesse universo você está me assistindo porque quer muito aprender, conquistar seus objetivos, seus sonhos, e isso é maravilhoso. Estamos juntos nessa busca, eu espero te encontrar mais vezes por aqui, então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Muito obrigado, um grande beijo e até a próxima. Se você curte esse assunto, aqui do lado deve estar aparecendo um vídeo sobre buracos negros que eu mesmo gravei. Clica aqui e bora continuar estudando esse assunto, porque tem muita coisa para a gente falar.